agora nós temos aqui também Tik Tok também ó. mesmo o TikTok tomou a mesma decisão que Google e meta o aplicativo de vídeos curtos chinês tem grande popularidade entre jovens e passou a aplicar a restrição aos canais RT e Sputnik que operavam na plataforma então veja o TikTok que é um aplicativo chinês tem interesses em comum Tá? os senhores do mundo têm seus interesses em comum e têm seus interesses conflitantes também, tá bom? então veja, o, o mesmo TikTok se, sendo chinês, ele também está usando esse método operante aí contra a Rússia. a gente também tem também aqui o Twitter, tá? olha só, Twitter rotula como afiliados ao governo. Em nota enviada ao site político nesta quarta-feira, o Twitter disse que vai derrubar as contas de RT e Sputnik depois que as sanções da União Europeia entrarem em vigor. As sanções da União Europeia provavelmente exigirão legalmente que retenhamos certos conteúdos nos Estados membros da União Europeia. Pretendemos cumprir a ordem quando ela entrar em vigor, disse um porta-voz da.